Um motorista que costumava transportar mais de R$ 7 mil reais durante o serviço foi indenizado por danos morais. Ele fazia entrega para uma fábrica de bebidas e levava dinheiro sem nenhuma segurança. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso condenou a empresa a pagar R$ 6 mil reais de indenização. Os magistrados entenderam que não é preciso apresentar provas de que houve danos ao trabalhador e que ele estava exposto a um risco que não tinha sido previsto no contrato de trabalho.